Fala meus amigos, hoje eu vou trazer para vocês esse que foi lançado ontem, 6 de novembro, The Walking Dead, Overkill Vamos ver como é que tá esse game, se vale realmente a pena jogar Lembrando que o game, pessoal, está totalmente em, é, online, tá? É impossível jogar offline, eu não sei se tem como jogar sozinho Ok, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte, eu, eu joguei um pouco Fiz algumas missões, tá? Uma missão só, na verdade. Essa missão aqui, o primeiro tiro. Eu vou fazer ela novamente para vocês. para vocês verem como é, que, como é que é. Eu não quis fazer junto com vocês. É, para não ficar no banho demais. E, e não é... O jogo não é fácil. Tá? A gente tem que ficar muito esperto. Senão, rapidinho, você morre. Tem que o tempo todo ficar pegando os recursos. Vamos lá. Pronto já, vamos, vamos começar esse negócio aí. Aqui basicamente é o seguinte, galera. Se você tem... É... Você tem uma arma principal, tá? Depois eu vou, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar para vocês os personagens que a gente tem jogável. Eu vou deixar aqui para vocês verem essa apresentação. Mas não tem nada demais, tá pessoal. It didn't take long before another family came for what was Mesmo problema do Bad, né? Os humanos um querendo roubar do outro. I said we didn't want have kill That isso um pouco, então eles mas não por longe Mas aqui, cara, é o seguinte, é trabalho em equipe, tá? Porque enquanto você conserta o portão, os seus colegas têm que ir matando os zumbis que vão entrando, tá? Aqui, basicamente, vai ser isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui a... Você tem que pegar os recursos, gente. Madeira, balas, aqui, ó. Armas. Vou lá em cima pegar mais recursos. Vou fazer uma bomba, vocês vão ver. Aqui, ó. Aqui você pega os recursos, ó. Eu vou fazer uma bomba aqui, ó. No tab você escolhe o que você quer. Acabou. Usa a bomba. A tela de craft é muito fraquinha, tá pessoal? Ah, deixa eu ver se tem munição aqui, gente. É bom pegar munição também. Pega munição. Pronto, recarrega. Aqui é a galera. Vamos lá. Daqui a pouquinho vai começar. A gente já posicionou os aramos farpados tá aqui no chão. Ó. Vamos lá. Na frente. Aqui, ó. Deixa eles entrar, eles vão derrubar o portão. Sai da frente. Ai, meu Isso. Conserta aí, conserta aí. Pronto, fechamos. pega mais madeira, gente, Não pode vacilar, não. Vacilou, ficou sem recurso, velho. Já era, já era. Pega madeira logo. Olha tá lá, lá no B. Vamos lá. Pega mais bala aqui, gente. Vamos lá, tem que ajudar, cara. Se não, velho, é merda, é só dá merda. Tem que ficar esperto, porque eles costumam vir nas laterais também, eles vão arrombando tudo. Vamos lá, hein? Ai, ganadão. Tá vendo? Tem que ficar veaco. Então já era. Vou consertar aqui, ó. Dá licença. Vou consertar aqui. pegar mais madeira. Aí, ó. O cara tá. pegou na retaguarda ali, sacou? O cara ficou te protegendo. Bora. Lá no B. No B não, não sei se eu não me engano. Aqui, ó. Não abri aqui, ó. Close tá lá. Vamos lá. Dá, dá, dá, dá pegar mais madeira. Só tem duas madeiras que você consegue pegar por vez. E, cara, importantíssimo, não anda não anda com arma descarregada, senão você se ferre. Dá licença, dá aí. Pronto. Vamos pegar, vamos pegar mais, se precisar... Não vou vacilar não. Vamos pegar mais recurso aqui em cima e fazer cura. Nós já temos cura, duas bombas, ok. Aí. Mais mais cura, sacou? Aqui embaixo, gente. É a bomba, ó. droga, normal. Pô, eu só achei que essa bomba, cara, é estranha né? Ah, é a minha bomba, entendi. É pra. É só para tor do ar. Joga a bomba lá, ajuda. Tem que ser da cabeça, gente. Não atirando a cabeça. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá então. Tem que ficar esperto ali, vai falando, ó. Vai lá em cima, vai sinalizando aonde que é. A é filho, mata. Ai. ajuda aí, vou consertar aqui. Ai. Eu preciso de mais madeira, de né? madeira. Vou pegar aqui em cima, ó. A besta, gente. Ai, meu filho. Isso. Nossa, tem que acertar ali, ó. Pra pegar outra arma. Ai. Pensei, gente. Vai vai vai logo, nossa gente, só eu que põe em pé. Vamos ajudar aqui. You'll be Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ah, thanks! I owe you one. Vamos ajudar aqui. Shit! I'm all out! I'm here to help! Hang on! Cadê o A? Portão A. É aqui? É não. Ai! Tá cheio aqui, gente. Caramba! Tem muito, gente. Aí começa a vacaiar assim, ó. Caiu mais um. Nossa! Calma! Depe aqui dentro. lado, Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos consertar, senão não adianta nada. Vai, vai, vai, vai. Pegar mais madeira. andar rápido, gente, senão eles invadem tudo. Pronto Foi, gente Vamos pegar aqui, ó Já deu Boa, viu, gente? É basicamente isso aí, cara Você tem que correr muito Você demora na hora de consertar o portão, cara Já era Começa a invadir, começa a invadir e vai ficando essa loucura, essa loucura. E o tempo todo pega recurso, pega recurso, pega recurso para andar logo. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho sobre personalização, evolução do personagem, como é que funciona. Arma desgastada. Estou subindo de nível aqui, ó. Beleza, aí abre essa segunda missão aqui, gente. É o campamento Anderson e tal. Vou falar com o Anderson, mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Você vem aqui, gente, tem habilidades, ó. Habilidades do personagem: tem aqui, ó. Maestria Engranada atordoante, desorientar. Tá vendo? Vendo estrelas e por aí vai, gente. Tem uma pancada de coisa aqui que você tem que subir de casca grossa para você ficar mais forte. Contagem de corpos. Ele ganha 25 de vigor. Tá. Aqui aumenta os danos na. E aqui você tem ó, no D. Você tem as outras. as outras. É... habilidades aqui, ó, habilidades essenciais: ó, arma, vida, vigor e criação a melhoria de criação, aumenta a capacidade de item de criação, isso é ótimo, cara porque isso aqui faz falta então, eu não tenho nenhuma habilidade, não subir de nível, aqui gente, você pode trocar de arma do jeito que você quiser se você quiser usar besta, eu troco do jeito que eu quiser, de acordo se você for subindo aqui, as... as... As, as fases eu acho que você vai achando mais armas ainda não sei aqui você pode trocar sua sua arma secundária tá vendo normal quer ver você compara aqui no alt você compara o que que o que que é melhor a pistola eu vou falar para vocês é muito melhor aqui você tem um taco de madeira ó, ó esse taco tá tá, tá bruto hein? Vários alvos, vamos trocar pro nosso taco. Aqui você pode trocar por faquinha, vou deixar na bandagem. que você personaliza a, a roupinha dele, ó. Sacou, olha lá. Ainda tá fechado, olha. Vê uma prévia lá. Vai ver uma prévia dessa roupa. Botão direito você vê a prévia, sacou, gente? É... O que mais? Ah, os personagens, pessoal. Você tem a Heather e ela anda com a besta, ela tem habilidades mais furtivas e tal, bomba, bomba de, de gás, bomba de fumaça, quer dizer, é um personagem para você usar com stealth, tá? Você tem o Aiden, que é o tanque, ele tem mais vida, usa a granada atordoante, você tem o Grant, que ele é tipo um sniper do, do grupo. Você joga uma bomba uma molotov, que eu acho muito legal. O bastão de madeira aqui, você cura o, o, o, os, os walkers né? com bastão de madeira. E tem a Maia, que é um suporte, gente, que ela tem aqui a vida. Olha, ela joga sacolinha de vida para galera se curar e tal. Essencial, cara. Todos eles complementam um ao outro. Ah, algumas pessoas falaram, ah, muito parecido com. É, como é que fala? Left, Left 4 Dead. Não é, gente. Por enquanto que eu tô vendo, o jogo é difícil. Eu vou trazer para vocês a continuação no próximo vídeo, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse início desse jogo. Me interessou, fiquei realmente mais interessado. E não esqueçam aí de deixar aquele like se gostou. Comenta se vocês querem a série desse game, tá pessoal? para ajudar o canal. Um beijão galera, até a próxima aí, fiquem com Deus, tchau tchau.